Oi, tudo bom? Esses dias me perguntaram sobre parceria no plantão. Para mim, parceria nada mais é do que confiança. Tu tens que confiar em quem tá trabalhando contigo. Confiar no sentido de que tu, tu vai saber que aquela pessoa não vai te machucar sem querer com uma lâmina, com uma agulha, não vai deixar o corpo cair por cima de ti, não vai não vai deixar o corpo cair no chão, é uma sintonia, praticamente uma dança. Quando a gente trabalha em dupla, a gente tem que entender os movimentos que aquela pessoa pode fazer, a gente tem que mais ou menos ler aquela pessoa que está trabalhando com a gente e confiar de que aquela pessoa está prestando atenção na gente também, entendeu? É muito importante isso, porque é, nos, nos protege de machucados, de lesões, de vários tipos de coisa que podem atrapalhar o nosso plantão. A parceria, ela não vai só no momento da necrópsia, nem no momento do atendimento do, do local. A parceria, ela vai também na passagem de plantão. Tu tem que confiar que a equipe seguinte está te passando as informações corretas, tu tem que confiar que... Que a equipe seguinte fez o possível para resolver e desenrolar aquele plantão num todo. E o que eles não conseguiram desenrolar não foi por má fé. Foi porque realmente não deu de, de desenrolar. E que eles vão te passar as informações corretas para que no teu plantão tu dê continuidade e consiga prestar um bom atendimento para todo mundo. Tendo essa parceria, que não necessariamente é uma amizade, tu pode ser parceiro, tu pode... Tu tem que ter confiança em quem está trabalhando contigo, não necessariamente tu tens que ter uma amizade, mas um respeito e uma confiança sim. Se a gente tiver essa confiança nas pessoas que trabalham com a gente, fica tudo muito mais fácil. A gente consegue trabalhar e dar sempre o melhor da gente. Penso eu, né? Pode ser que em algumas outras lotações não seja tão fácil assim. Não que aqui seja fácil, não é fácil também. Mas se todo mundo se esforça um pouquinho e ajuda um pouquinho, facilita para todo mundo.